Oh Rusher! Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Eu, mano é Guilherme Freitas, e hoje você confere o processo acelerado de criação do Ozob em 3D. Eu tive a felicidade, este ano de 2019, de ter feito mais alguns produtos lá para Nerd Store, como aquela arte do Joker e da Allerquina lá, e eu também fiz uma caneca do Ozob, que por acaso tá só 25 reais na Black Friday lá da Nerd Store, ok? Só avisando. <risos> eu tive a oportunidade de desenhar oficialmente esse personagem da minha minha maneira e isso é uma baita responsabilidade e uma alegria imensa ao mesmo tempo. É sensacional, sendo fã do trabalho do Jovem Nerd do Azagal, ter me divertido tanto com os Nerdcasts de RPG e poder participar de alguma coisa, digamos, mais canone com esse personagem que pra mim é tão legal, ou mais até do que o próprio lobo da DC, viu? Vou, vou te falar aqui na sinceridade. Falando no lobo, ele também merecia um tratamento 3D, não é mesmo? Agora que a gente tá fazendo isso daqui, tem altas versões minhas aqui em pintura digital que eu fiz durante os anos nesse canal, dá pra usar como inspiração. Hum... E o legal é isso mesmo, né? A pintura e o desenho meio que se interlaça com o 3D. E de longe, essa conectividade das competências que a gente desenvolve, acho que é o mais divertido, surpreendente assim, né? No aprendizado. É a que cada conhecimento se complementa de uma forma que você não consegue nem antecipar. E tudo que você aprende meio que te prepara para fazer alguma coisa ainda mais complexa no futuro. Sem desenho e pintura, eu nunca estaria aqui no 3D desse jeito. E se eu tivesse começado no 3D, de, certamente estudar desenho e pintura me ajudaria também. O fundamental é que você dê algum passo, né? Não importa muito a direção, mas que você comece a entrar nesse treco se é isso que você quer fazer. E muita gente nem sabe por onde começar. E olha só que conveniente. As promoções de Black Friday já começaram aqui no canal Brush Rush, Olha o jabá. Você tem 50% de desconto para comprar os cursos de pintura, desenho e 3D que eu fiz aqui neste canal. E tem quase 4 horas de conteúdo novo adicionado. Confira lá que também tem aulas gratuitas dessas aulas novas. que estão liberadas para você entender o que, que é e tal. E tá com o link aqui na descrição. Garanta então o seu acesso que vai ser vitalício para você estudar o quanto quiser e como quiser para o resto da sua vida. Esses conteúdos aqui E sempre tem coisa nova surgindo Os cupons expiram no sábado, dia 30 Então aproveita, mano, aproveita viu? Mas falando em complementaridade Aquela canequinha do Ozob Tem o uso de algo que nesse modelo 3D Vai ser absolutamente crucial Pra ele ter o impacto que eu quero Uma preocupação que eu tinha na hora de trazer Esse personagem pras três dimensões É que ia ficar meio Fortnite, né Assim que é o meu traço E eu consigo fazer umas coisas mais realistas E dark também mas eu gosto muito dessa linguagem e é o que flui mais fácil de mim tá no meu sangue, cara mas eu também tinha uma teoria que eu queria provar com esse trabalho aqui. Nos elementos de vestimenta eu me apoiei muito naquela capa maravilhosa do livro do Ozob que o Marco Teixeira fez e também naquela estatueta do Caio Fantini os dois Ozobis mais clássicos assim na minha visão são esses, hiper mega bem feitos, com a densidade de detalhes muito legal, né? o realismo funciona ali pra ficar mais sério as coisas e a minha teoria é que, por mais que o meu modelo seja talvez a versão mais estilizada aqui, ainda assim pesados traços mais amigáveis, com o um uso correto de luz e sombra, daria para reforçar essa impressão mais séria, maligna e maneira. Talvez dê até para fazer qualquer coisa, ficar medonha na luz correta. Talvez até um gatinho fofo, imagina. <risos> pra testar essa ideia de que a iluminação poderia fazer um modelo mais amigável, ficar mais do mal, eu já tinha um plano com algumas coisas que iriam realçar o lado que eu queria neste modelo. A primeira delas é que, sendo este um personagem, um replicante, um indivíduo sintético, ainda mais no universo cyberpunk, né? Ter olhos robóticos, de alguma forma, é até esperado. E aí, eu consigo incluir ali algo que funciona muito bem no mundo da luz. São as pupilas vermelhas brilhantes, inclusive no escuro. Recentemente eu assisti aquele novo filme do Exterminador do Futuro, e apesar do roteiro em si, não sei lá, aquelas coisas, eu gostei muito mesmo do design novo do robô ali, né? E isso me lembrou o quão da hora são essas pupilas vermelhas da maldade maquinal. E pra mim, o começo desse encanto é com o olho do Hal, lá do 2001, Monte no Espaço. Mano do céu, né? A versão pra mim, definitiva dessa coisa da máquina, que não é má, mas a lógica acaba indo pra um lugar assustador. O Ozob não tem muito dessa essência, mas eu acho que os olhos vermelhos malvados ainda funcionam muito bem aqui. Eu também já tava me preparando para fazer uma iluminação lateral, em algum lugar ali, não sabia onde ainda, que fosse azulada, ou roxa, ou verde, alguma cor bem neon, muito, assim, gritante, não natural, para dar aquele toque meio futurista. Mas de longe, o mais importante que eu precisaria para esse modelo aí não ficar parecendo Fortnite era o uso das sombras. Especialmente na área dos olhos ali, quanto mais do meu modelo eu podia ocultar, parece que mais interessante ele ficava. E esse é um conflito que eu já cheguei a comentar aqui antes, né? Mas parece que para conseguir algumas impressões específicas, a ausência de definição ou visibilidade é muito mais impactante. Em especial na hora de criar tensão, medo, seriedade, drama. Isso... É um tanto quanto frustrante, pelo menos para mim, que, como um artista visual, gasta todo o esforço em pensar e definir todos esses volumes, formas e shapes e... E tal, e não consegui mostrar tudo isso Da maneira que eu pensei é, é chato, mas a impressão que fica Nas pessoas, no final das contas É o que vai importar, pelo menos nessa peça Minha aqui, o que importa é que ele Fique mais ou menos do mal, basta ver uma Página dos quadrinhos do Mike Mignola Lá do Hellboy, e você vê como O uso da escuridão, do oculto Das sombras projetadas pesadas E fortes ali, só atribuem Valor e densidade para aquela história, ao invés de retirar E fazer, olha o cara não quer né? Junta com aquele layout fantástico de página E nossa senhora, o resultado é praticamente mágico Tem cenas que o Hellboy é só uma massa preta Com uma raspinha vermelha e dois pontinhos amarelos ali E funciona Desenvolver essa liberdade com você mesmo De ocultar parte do seu trabalho para valorizar o que tá ali De dizer menos para falar mais É difícil, mas vale super a pena E aqui no caso, a gente vai ter uns olhinhos vermelhos Que podem ser que funcionem muito bem no escuro Acho que muitas vezes assumimos que pintar e desenhar É definir, criar volumes, formatos, contornos, detalhezinhos, rachuras E isso é verdade Mas existe um outro aspecto Que é essa preocupação com a mensagem Mais do que só a forma, mas o conteúdo né? O impacto do que é dito e não só como está sendo mostrado Isso é ilustrar Vendo o 3D e a pintura como técnicas que podem ser escolhidas E o desenho como uma área do conhecimento que possibilita essas formas Ilustrar parece aplicar essas ferramentas na busca de uma produção de sentido muito maior do que só os elementos do trabalho. Curiosamente, ilustração vem do latim, que é ilustris, que significa claro, tem a ver com luz. Tem a ver com esclarecer, clarear, iluminar as ideias, manifestar o que significa. E não é doido que talvez a melhor maneira para você deixar evidente o significado da sua arte é usar menos luz na própria imagem? Então para clarear o sentido você vai ter que escurecer o desenho. Tem muita gente se frustrando em arte justamente por querer ir direto para essa etapa, sabe? Ao invés de pensar em como fazer as coisinhas, você tá pensando no impacto que o seu trabalho vai ter, como as pessoas vão se sentir quando eles olharem. E o estudo envolve, sim, né? dentro da arte, que você conquiste algumas competências que você vai ter que sentar, estudar e desenvolver com solidez e repetir, e repetir, e repetir como que desenhar as cabecinhas para montar depois o seu quadrinho, a sua animação, o seu jogo, o seu filme, a sua ilustração, o que quer que seja que você queira montar. Hoje eu meio que tô tentando juntar tudo isso que eu aprendi e venho aprendendo pra fazer algo que vai ser, quem sabe, a culminação de todos os meus esforços. Algo ainda maior e mais relevante do que os próprios traços, do que a escolha das cores, do que a posição da iluminação, é o que isso significa. Eu diria que eu fui, vamos lá, vai... Um estudante mais ou menos bom nesses últimos anos aí em aprender algumas coisas de arte. Mas eu preciso me tornar um pouco mais do produtor agora, mais do artista. E vamos ver se eu consigo, né? E eu tô animado, mas por enquanto vamos ver como é que ficou esse modelo com todas essas considerações? E esse é o nosso Ozob, direto da canequinha, pronto pra chutar bundas num futuro distópico cyberpânctico. O que vocês acharam da discussão desse vídeo, pessoal? Vocês já pensaram que, às vezes, usar mais sombras pode clarear o significado e a intenção do seu trabalho? Eu tô achando isso bem interessante e eu quero ver se eu brinco mais com essas ideias. Bom, a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Valeu e falou!